Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo estará dando emprego a alguém. Hoje, a segurança da barragem de Candonga, a possibilidade de que aquela tragédia se repita, não existe mais. O governo federal tomou todas as providências para que tudo ocorra, com organização e tranquilidade.